Olá galera, tudo bem com vocês? Estou aqui começando mais um vídeo para vocês Então gente, hoje estou aqui para falar para falar vocês sobre o amigo falso gente. Sim, então hoje eu vou falar sobre o amigo falso para vocês Se vai ter segunda temporada, se não vai ter segunda temporada A gente, vocês vai ver nesse vídeo aqui hoje, tá bom gente? Vai ver nesse vídeo aqui então, antes disso tudo, deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, gente. E se você quer assistir, se prepare e roda a vinheta. Uh! Então, vamos lá, gente. Primeiramente, sim, gente, sim, vai ter um amigo falso. Glória a Deus! Sim, gente, vai ter a segunda temporada do Amigo Falso. Eu já criei a vinheta, com muito boa, gente. Aliás, Amigo Falso não vai ser um nome total, assim, de Amigo Falso, gente. Vai ter o quê? Vai ter, tipo, vai ter uns 30 episódios ou mais, gente. Vai ter muito episódio, gente, vai ter muito episódio. Vai ter treta, vai ter muita coisa, gente. Uma, a gente por tipo, Cena de novela, gente. Vai ser tipo uma cena de novela. Vai ser top de linha. Vai ser tipo uma cena de novela aí, né? Tipo uma cena de novela. Porque vai ser top de linha, gente. Vai ser top de linha, top, top, top, top, top de linha. Vai ser top de linha por aí. Vai ser top de linha, entendeu? Vai ser top. Vai ser uma coisa meio assim. Vai ser uma coisa. Vai ser uma coisa muito boa, gente. Também estou ansioso para a gente já começar as gravações do amigo falso. O primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, o nove, o décimo, é, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. Gente, eu quero que esteja, eu quero que esteja 30 episódios assim no máximo gente eu quero Porque na primeira temporada tinha tinha na primeira temporada tinha cinco episódios cinco episódios no total tinha cinco episódios no total a gente gravou dois num, num sábado gravou dois mil sábado e gravou três episódios no outro sábado três episódios no outro então total a gente gravou um episódio dois episódios em um sábado gravou três episódios no outro sábado então no total a gente vai ter que gravar cinco episódios em um sábado mais cinco episódios no outro sábado entendeu vai ter que vai ter que gravar sábado cinco episódios sabe por quê gente porque vai ter que gravar cinco episódios todo sábado eu tava querendo que a sua web Esteja com uns 15 ou 20 episódios por aí. Isso aí é uma novidade. tá vendo, gente? Tá curtindo? Tá ela cortina Deixa eu colocar um aqui. Pronto, gente. Então vai ter uma. Então, gente, eu quero que no máximo tenha 20 episódios, no máximo. Então, se fosse 20 episódios, a gente ia gravar. Deixa eu ver, a gente ia gravar. E não... gravar quatro semanas, quatro, semana, quatro sábados. A gente ia gravar cinco episódios em quatro sábados. Cinco episódios em quatro sábados. Em quatro sábados, cinco episódios vai ser bom gente eu queria eu quero que vai ser top eu quero que seja muito muito da hora a gente a gente já tá criando o roteiro já conversamos com o roteirista já criou o roteiro já tá criando uh, tô muito ansioso gente uh, também aí então a gente já tá quase o roteiro já tá quase pronto gente tá bom o roteiro já tá quase o roteiro já tá quase pronto tá bom o roteiro já tá e quase pronto, muito, muito senhor, gente. Então, o roteiro já tá quase pronto. Não perca, o roteiro já tá quase pronto, gente. Só o roteiro, olha. Só o roteiro está pronto. Só o roteiro que está pronto. A série toda não está pronta. A série toda não está pronta. A série toda não está pronta, tá bom, gente? A série toda não está pronta, a gente nem começou a gravar o primeiro, o segundo, e o terceiro, e o quarto e o quinto episódio A gente não começou a gravar, entendeu? A gente não começou a gravar os episódios ainda A gente não começou a gravar os episódios ainda, por quê? Por que a gente tá gravando? Ó, primeira opção, por que a gente tá gravando o BBB? A gente gravou o primeiro, segundo e terceiro episódio do BBB. Vai ter o último episódio, que vai ser o quarto episódio. Vai ter do BBB, gente. Então, por isso que a gente tá demorando aí começar as gravações. As gravações do amigo falso, gente. Então, em breve o amigo falso chega aí, gente. Eu, eu tô muito ansioso que esse amigo falso chega logo, gente. Uh, que lindo! É, gente, eu quero que o amigo falso chegue logo! vai acabar com a raça de tudo só quem que vai ser Jackson que vai estar na língua falso James Rafael Rian e eu gente cinco pessoas cinco pessoas em um reality olha que engraçado a gente vai gravar cinco episódio em um sábado e cinco pessoas Uou, que engraçado gente mas não é tão engraçado então gente vem aí o BBB tá bom em junho aí gente ó a gente já tá quase na reta final do... A gente já tá na reta final do, do mês, né, gente? Então, em junho não posso falar a data. Não posso falar a data, sinto muito, gente. Vocês podem vai vocês ter que ficar curioso, mas eu não posso falar a data certinha. Só posso falar que é em junho, que estreia o primeiro episódio do BBBKB. O primeiro episódio do Amigo Falso chega aí gente, em junho não posso falar o dia, a data certinha tá bom, só só vou falar em junho, só em junho tá bom gente, só em junho não vou falar a data certinha então é isso gente, deixa bastante like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação gente então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aí falando que vai ter segunda temporada gente então, então é isso gente um super beijo e até o próximo vídeo Tchau,